Enquanto respira profundamente Querido ser de luz Se abra a partir do seu coração Para se conectar à mãe Kwanin A mãe da divina misericórdia Visualize-se sendo envolvida pela chama violeta Que ela está te emanando Hoje vou fazer a oração à Mãe Divina Kuan Yin, tirada do site do Ânima amante. Bem-amada Kuan Yin, invoco tua soberana luz, divina joia do Lótus Sagrado, habitai meu coração, divina deusa do amor, esplandece, tua divina luz em meu caminho Ilumina meus passos, bem amada Mãe de Misericórdia Sagrada Mensageira da Compaixão Divina Despertai Tua divina luz em meu coração Transforma meu mundo com Tua divina benção Compadece-te de mim, divina mãe Divina joia do lótus, fazei de mim um instrumento da tua compaixão Que vossa divina misericórdia resplandeça em meu coração, hoje e sempre Divina mãe Kuanin, eu reverencio tua divina compaixão que flui em meu coração na forma da divina e eterna canção oh manipul meu